Pra você que tá ligado aqui, quem fala é o Spirlandelli E aí jovens, como é que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, tô bastante feliz de compartilhar com vocês mais novidades de The Day Before no vídeo de hoje, tá? A gente vai tratar ali assuntos relacionados a melhorias que o jogo vem recebendo, o um novo trailer que eles publicaram também, certo? Vai ser bem bacana esse vídeo aqui hoje Tá? Mas antes da gente dar andamento nesse vídeo eu peço encarecidamente que vocês não esquecem do like tá, galera? Infelizmente tem muita visualização, isso é bom, mas infelizmente não tá tendo muito like galera Tá? Tem muitos vídeos com muitas visualizações e poucos likes O que, que acontece? Isso afeta drasticamente o alcance do canal tá? Tem muita gente que fala Nossa, esse canal tinha que ter pelo menos um milhão de inscritos né, E tal. E isso não acontece por causa disso, galera Muitos de vocês assistem e esquecem de dar o like Então estrala o tapão no like aí Pra dar aquela fortalecida e fazer o canal SPL Games crescer cada vez mais Então é o seguinte, ó, vamos assistir esse novo trailer Vamos conferir essas novidades A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Do que, que eles estão tratando né, nesse novo trailer O que, que eles querem mostrar nesse novo trailer eu Acredito que muitos de vocês já vão entender bastante Mas a gente também vai conversar e vai tentar abordar isso de forma um pouco mais profunda Tanto para aqueles que já conhecem de The Day Before E para aqueles que é, não conhecem e estão chegando agora né, quer saber um pouco mais do jogo Beleza? Então fica ligado aí no novo trailer e logo mais eu volto para conversar com vocês Vamos conferir aqui Beleza, guys, a gente acabou de conferir o trailer aqui, certo? É, um detalhe muito interessante né, que eu já vejo de cara aqui é a melhoria visual que esse jogo teve É impressionante mesmo, de verdade tá? A gente percebe que o jogo ele teve uh, melhorias drásticas no que diz respeito ao, aos gráficos A saturação do jogo que tá muito mais assim, as cores estão mais vívidas, os detalhes estão muito mais assim Aprimorados, a gente viu um nível Incrível de Ray Tracing Né uh, Apesar de eles não ter abordado muito aqui no vídeo Acho que eles nem falou sobre isso nesse vídeo é, Sobre DLSS, o DLSS Milagros que a gente conhece da NVIDIA Né, uma tecnologia exclusiva Inclusive uh, O DLSS ele vai estar tá aplicado nesse jogo Aqui, a gente vai ter melhorias Muito boas no PC No Playstation 5 e no Xbox Series X E no S também, tá tem uma parte aqui que a gente vê que os jogadores estão atirando em outros carros Isso aqui, galera, provavelmente é outros players, tá? Bem semelhante a DayZ, o The Day Before, ele é um MMO de mundo aberto né De sobrevivência, numa América pós-apocalíptica Onde você vai ter que lidar não só... Com necessidades básicas de sobrevivência do nosso jogador Como também zumbis e outros players Uma coisa muito legal também que a gente percebe claramente aqui é, é, Aqui assim, comparado aos outros trailers Além dos detalhes visuais gráficos muito melhorados É a física do jogo, tá? Principalmente nessa hora aí que o cara tá dando tiro de escopeta nos zumbis A gente vê que o impacto de bala ali nos zumbis Estão muito mais nítidos, né? E condiz perfeitamente com a arma que você está usando Nos trailers anteriores, a gente tinha ali Se você usasse uma pistola, uma K-47 ou uma escopeta Parece que não fazia muita diferença ali não, né? E o zumbi ele não recebia esse tiro, né? Assim, de forma clara no impacto do tiro Tá ligado? Se você tirasse no um zumbi antes com um tiro de 12 Parece que estava tirando com qualquer outro tipo de arma né? E aqui parece que a, a física do jogo está bem mais legal né? Apesar de que nos trailers anteriores a física também estava bacana né? A gente via ali o furgão, o, o furgão não, jipe saindo da lama né? A suspensão do carro, aquela coisa toda A mobilidade do personagem parece ter melhorado significativamente também né? As bordas do jogo ali, o serrilhamento melhorou bastante Eu estou muito, muito animado de poder ter visto essas melhorias, tá? E uma coisa que me chamou muito, muito atenção nesse novo trailer aqui, além do visual gráfico, é esse impacto de bala. Isso é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Apesar da gente ter visto, assim, eu falo do impacto de bala, de, dessa questão de física, a gente viu também essa questão no primeiro trailer que eles já tinham sido anunciados, né? O cara joga uma granada ali dentro do... Do, do mercado ali De uma loja de conveniência Parece E as frutas tudo voam Apesar das frutas Voar igual um, um, um isopor Elas voam Mas assim Dá pra perceber Que os caras estão aprimorando Estão melhorando cada vez mais o jogo E é bastante bacana ver isso tá? O ray tracing Tá muito bonito A luminosidade do jogo Melhorou bastante também A gente percebe ali também é, Que a jogabilidade do personagem Que diz respeito ao uso de armas ali O recói da arma né Todas essas coisas têm melhorado legal também Até tá? a e pra quem não conhece The Day Before, galera Pra quem nunca ouviu falar desse jogo, por incrível que pareça, né? Porque é um jogo muito rapado pra 2022 Primeiramente vocês precisam entender que isso aqui é um mundo aberto, tá? É um MMO, é um jogo multiplayer Tá? Se você é um cara assim Ah, eu gosto de jogar sem estar sem jogando com outros players Provavelmente você talvez não vá gostar desse jogo aqui Mas assim, ó eu acho que ele é muito promissor no que ele tá querendo trazer. Ele é muito semelhante a ETZ, né? Você vai se tra... é, A gente vai lidar ali com uma América pós-apocalíptica, onde você precisa sobreviver. Tanto no que diz respeito às necessidades básicas do jogador, né? Como sede, fome, é... climatização, né? Você vai ter que se manter aquecido ali, até porque o jogo tem climas dinâmicos. Não é só dia e noite, mas também tem neve, tem... É... Climatizações ensolaradas, chuva, pode despencar a temperatura corporal do personagem Então você tem que pagar, ficar bastante ligado nisso Tem inventário dinâmico no jogo, você vai ter que é, se administrar bem ali nos seus itens para você sair bem, tanto contra zumbis como também com outros players Os nossos desafios vão ser ali um tanto insanos, né? Porque vamos supor que você tá trocando bala com outro player ali os zumbis vão ouvir os tiros e vão vir ali, né? Para causar... Mais é, é, obstáculos no meio desse, desse desse poder de fogo de ambos as partes aí É o seguinte galera, eu bastante animado hein O que eu vi aqui foi muito legal, tá Quero compartilhar mais informações do jogo com vocês O jogo parece estar muito mais polido, muito mais fluido O que a gente pode ver nos próximos dias aí é uma parada realmente promissora né Não é qualquer jogo que eles mostraram no começo e né eu pelo menos até agora, pelo menos nessas gameplays que eles mostraram agora Comparada com as anteriores, eu não vi né, uh, um downgrade Não percebi nada disso Acho que tá bastante assim, promissor o que eles estão querendo mostrar tá? Então é isso, vamos esperar um pouco mais, certo? Mas eu tô muito animado O jogo vai chegar no dia 21 de junho de 2022 para Playstation 5, para PC, para Xbox Series X, Xbox Series S Tá? É, você vai poder personalizar suas armas, customizar todas elas, os seus trajes, vai poder criar armas melhores Vai se, é, é, se aventurar em um mundo aberto assim, vasto e denso por sinal A gente vê também nesse novo trailer uma densidade muito bacana de luminosidade, de sombreamento, de vividez no mapa de muitas coisas acontecendo, é bem legal Tá? Então é isso, guys, eu espero muito que vocês tenham gostado, fica ligado no canal, tá, porque eu tô preparando muito o antes de comprar aqui no canal com vários jogos, 2022 vai ser um ano que a gente vai ter muito dessa lista aqui no canal, tá, antes de comprar com The Day Before claramente vai ser feito aqui no canal, é, isso aqui é um, um jogo que a gente tá esperando muito e é um jogo que tem muita coisa pra gente fazer. Né? Criação de itens né? Criação de itens de cura De sobrevivência Até muita coisa legal E que provavelmente eles vão compartilhar em breve também Fechou? Então fica esperto aí tá? no canal Ativa o sininho de notificações se não estiver ativo Confere aí no, no botão de se inscrever Se você já é inscrito Porque eu vou preparar um antes de comprar esse jogo aqui em breve com vocês Pra gente se aprofundar Assim, de forma experte mesmo Nesse mundo hostil E bem promissor de The Day Before um grande abraço, tudo de bom sempre, falou, falou, falou.